Salve, salve rapaziada, beleza? Samu usei aqui no vídeo de hoje ensinar vocês aí a como resolver o problema do Star Valley é, não abrir. Bem, vamos lá para o vídeo. Bem, eu tava tendo um problema aí que eu clicava aqui em jogar e ficava carregando, depois dizendo que tava em jogo, e depois voltando a aparecer aqui em jogar e não abriu o jogo. Bem, eu tava pesquisando aí na internet, e aparentemente eu descobri o erro, então vou só comprovar aqui que, eu que realmente não clica, não entra pra jogar. Aí ó, tá dizendo que tá em jogo, que tá rodando, mas não abre o jogo. Aí ó, espera aí um pouquinho que vai aparecer de novo aqui. Aqui, clicar para jogar aqui ela tá dizendo que eu tô jogando mas não tô pronto saiu aí e bem aparentemente o erro é só esse ó vocês cliquem para selecionar o erro né vocês cliquem no botão direito clica em propriedades vem aqui em betas e pesquisa aqui ó compatibilidade com sistemas 32 bits bem o meu é 64 bits mas aparentemente o, a solução de erro é esse então vai carregar aí a compatibilidade né Vai baixar outra, as atualizações aqui. E baixou aqui. Só limpar aqui. E agora vamos testar aí. Vamos ver. Bem, essa daí foi a única solução que eu achei aí. Vamos ver se realmente funciona. Aí funcionou. Realmente, essa é a solução. Então é, espero ter ajudado vocês aí. Se ficar mais alguma dúvida aí, é só eu colocar nos comentários aí que eu vou tentar solucionar, beleza? Então é isso aí, muito obrigado por assistir. Falou!